os custos com a com o deslocamento daqui para lá que é muito caro e faço isso todo mês porque eu faço acompanhamento. Até...